Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito e de Processo do Trabalho para exame de ordens, concurso público, mestre em Direito. É uma satisfação muito grande estar com você para a gente conversar, para a gente comentar, para a gente montar uma estratégia para você gabaritar Direito do Trabalho no exame da OAB. Não é nada difícil. Garante, na primeira fase, as seis questões de direito do trabalho e já afirmo também, depois eu volto em outro vídeo, as 5 questões de processo de trabalho totalizando 11 pontos, é fácil, não é nada difícil, é só você ter a estratégia correta para isso e eu estou aqui nesse vídeo exatamente para te ensinar como, então vamos caminhar, vamos bater um papo aqui bem leve, bem tranquilo, bem suave juntos. Já vou deixar para vocês também aqui de presente o QR Code, só você mirar, pega seu celular agora nesse momento, vai lá e mira a tela aí para você entrar direto no nosso grupo do Telegram, um grupo focado para o exame da ordem, então você que é OAB, primeira fase, é só entrar nesse grupo aí que tem dicas, tem notícias, tem aulas, resumos, podcasts, então é um espaço muito legal, é um espaço nosso, só mirar a telinha aí do seu celular para entrar direto no nosso grupo. Se você não conseguir, me chama no Instagram, no arroba prof.renzete, me chama via direct, que eu te dou o link e coloco você direto nesse nosso grupo, tá nesse nosso espaço, esse canto VIP que é só nosso, para você decolar na primeira fase. E aí depois sim, a gente vai conversar só sobre segunda fase, é claro, segunda fase em trabalho comigo, eu vou e eu sei como te entregar essa carteira que eu sei que hoje é o seu maior sonho. Com toda certeza Muito bem, como eu disse para vocês Eu atuo há mais de 10 anos Preparando os examinandos Especificamente para o exame de ordem E eu já entreguei muitas carteiras Muitas vermelhinhas E ao final dessa jornada Tenho certeza que eu posso entregar a sua Basta que você de fato Me permita ser o coadjuvante Nessa sua história de sucesso Muito bem, aqui em Direito do Trabalho Vamos fazer um traço Sobre essas temáticas, um dos maiores temas sem sombra de dúvida e que o examinador nunca deixa de fora é o tema contrato de trabalho. E contrato de trabalho, é interessante falar isso, é um tema muito abrangente, porque contrato de trabalho acaba passeando por um contexto geral, em todo o direito do trabalho e aí quando você estuda contrato de trabalho você estuda o contrato por prazo indeterminado, o contrato a termo que é o contrato por prazo determinado agora com a reforma trabalhista e cai muito na prova o contrato intermitente uma nova modalidade aí de contrato por prazo indeterminado, você fala em alteração do contrato de trabalho você fala em suspensão e interrupção do contrato de trabalho veja, é um tema macro com vários subitens. Então você precisa, sem sombra de dúvida, se debruçar nessa temática envolvendo aí o contrato de trabalho. Então, na sequência, contrato de trabalho, eu recomendo que você faça um estudo detalhado, com muita cautela, no tema remuneração e salário. Esse tema começa no artigo 457 da CLT. E nós temos detalhes importantes sobre esse tema. Remuneração é salário, mais gorjeta. Como é que a gorjeta funciona? A gorjeta quem dá? É o empregador não? É o terceiro? Em geral é cobrado na nota de serviço ou dá de forma espontânea? São temas clássicos, clássicos, clássicos que você precisa passear lá para garantir esses seis pontos a quem trabalha. O tema duração do trabalho, jornada de trabalho. Eu não tenho a menor dúvida que eu estou diante do tema campeão do best aí é envolvendo o exame de ordem. Então, todos os exames foram cobrados o tema duração do trabalho, jornada não vai ser diferente no seu. E toma muito cuidado que esse tema de jornada, ele envolve vários sub-itens importantes, como os intervalos intra e interjornadas. Lembra que o intervalo intra jornada é o intervalo para repouso e alimentação, a FGV cobra bastante. O intervalo interjornadas, artigo 66 da CLT, entre o final de uma jornada de trabalho e o início de uma nova jornada de trabalho, tem que ter um intervalo, um descanso de quanto tempo? 11 horas consecutivas no mínimo de intervalo, compensação de jornada, que é aquela redistribuição das horas, e quando eu falo em compensação, nós temos a compensação mensal, a clássica, temos o banco de horas, o banco de horas anual, artigo 59 parágrafo 2 da CLT que já existia e agora com o advento da reforma trabalhista, tem o 59 parágrafo quinto que traz a compensação semestral, então não só tem hoje a compensação anual, tem também a compensação semestral, tudo isso a gente detalha, a gente conversa muito nos nossos cursos teóricos e aí você fechando a teoria com a estratégia Passo a passo você garante a sua pontuação no exame de ordem. Então, toma muito cuidado com esse tema duração do trabalho, jornada de trabalho, que eu tenho certeza absoluta que vai ser abordado na sua prova de primeira fase. Onde é que começa, Renzetti? Começa lá no artigo 58 da CLT e seguinte. Tem um tema que eu vou pedir para você mentalizar para os deuses para ser cobrado na sua prova. Por quê? Porque é um tema com conteúdo muito pequeno, fácil, e o melhor, a banca gosta, aviso prévio, aviso prévio é um tema cobrado, que você vai rezar, eu vou rezar daqui e você daí, para ser cobrado no seu exame, repito, é um tema pequeno, ele começa no artigo 487 e já no 491 da CLT acaba, então começou no 487, no 491 acabou e tem mais, a lei que trata da proporcionalidade do aviso prévio, a lei 12.506 de 2011, é uma lei que tem praticamente só um artigo, porque o artigo 2 publica essa lei. Então é um tema que eu vou rezar muito para ser cobrado, porque é fácil com poucas regras, se cair vai cair a literalidade, eu não vejo questões de exame de ordem tratando de pegadinhas, a gente vai ter um quadro de pegadinhas aqui no meu canal do Youtube se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, é a hora e aciona o seu alerta para você receber sempre aqui nos nossos vídeos, então e dá um likezinho, né gente tá gostando, curte aí, dá um likezinho pra gente no final então nota, é um tema que não tem pegadinha, tema curto e que vai ser cobrado e que você precisa de fato, dar uma passeada por ele Estabilidade ou garantia provisória no emprego. E aí? Estabilidade ou garantia provisória no emprego, nós sabemos que no Brasil é direito potestativo do empregador. O que é um direito potestativo, Renzete? É quando outra parte não pode recusar, tá? Basicamente, no popular é isso. No Brasil, é direito potestativo do empregador dispensar os empregados de forma imotivada. Eu posso dispensar o empregado porque ele só trabalha com camisa amarela eu não gosto? posso eu não vou contar isso para ele né vou falar aquela velha frase olha aqui a empresa é muito pequena para você você tem que dar saltos maiores na sua carreira né aquele papinho estamos numa crise mas eu tô mandando embora porque eu não gosto quem o só usa camisa amarela um exemplo tá gente então é possível isso no Brasil é a dispensa motivada é possível desde que eu pague tudo só que existem alguns empregados que no curso do contrato de trabalho eles vão ter uma bolha protetora Vão ter uma capa protetora Porque eles vão ter que enfrentar o empregador Em busca de melhores condições De trabalho, de remunerações Para a sua categoria em geral E eles vão precisar ter essa capa protetiva Então esse é o um tema importantíssimo Que a FGV gosta muito Que são as estabilidades ou garantias provisórias No emprego E aí você sempre tem que sacar aqui o, que, o detalhe Qual é o termo inicial dessa estabilidade E qual é o termo final O dirigente sindical, o cipeiro a empregada gestante campeã, campeã nas provas, o assistente de trabalho, enfim, são as estabilidades principais aqui que a FGV gosta de cobrar e cobra muito, muito, muito, muito, muito. Então, um tema aqui interessante, um tema que envolve bastante jurisprudência também, que eu já comento depois com vocês. Um outro tópico é a segurança e medicina do trabalho. E aí, quando a FGV cobra no exame de ordem, segurança, e medicina do trabalho, ela se debruça muito nas hipóteses de insalubridade e de periculosidade. Então, o que é insalubridade? Insalubridade é quando o empregado lida com agentes nocivos acima dos limites de tolerância. E para que a insalubridade seja marcada, caracterizada, tem que ter o laudo pericial, que ficará a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, e a lei não faz uma distinção, já aviso, e também verificar se aquela atividade está inserida, enquadrada como insalubre, pela autoridade competente. Antes o Ministério do Trabalho, hoje isso fica a cargo do Ministério da Economia. Então, as atividades insalubres, previsão no artigo 189 da CLT, contato com agente nocivo acima dos limites de tolerância. E aí é clássica, né? Se o empregado lida com agente nocivo, ele fará jus a um adicional de insalubridade que será de 40% para grau máximo, 20% para grau médio e 10% para grau mínimo. Isso do salário mínimo, do salário mínimo. Aceita, não rejeita, é isso. Leva para a sua prova, embora você pense, é vinculante número 4, não pensa nisso agora, não vá queimar seu HD com o que é desnecessário. Adicional de insalubridade, 40%, 20% ou 10% do salário mínimo. Isso pode ser cobrado tanto no tema remuneração e salário, mas aqui em separado, quando ele aborda segurança e medicina do trabalho. Cuidado com a periculosidade periculosidade é Está especificada no artigo 193 da CLT para aquele empregado. A gente acaba fazendo uma revisão, né? Esse é o bom desses bate-papos aqui. Para aquele empregado que lida com explosivos, inflamáveis, energia elétrica, alta tensão, segurança pessoal, segurança patrimonial, motocicleta, que é o motoboy, o mototaxista e também radiação, ou substâncias ioniz... radiação ionizante ou substâncias radioativas, de acordo com a orientação do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então nós temos lá as atividades enquadradas como, como perigosas na própria CLT, no artigo 9.3 e também na jurisprudência do nosso TST. E aí se o empregado lida com agente perigoso, ele fará jus a um adicional de periculosidade de 30%. Aqui é um índice só para você gravar. 30% sobre o que, Renzete? Sobre o salário base, sobre o salário básico, sobre o salário contratual sem as demais parcelas. Então, cuidado com isso, que isso cai, isso cai, porque isso é que você tem que ter para a primeira fase. Um tema também de grande incidência pela FGV é o tema de férias. E férias acaba sendo um subitem, item né, dos intervalos, da, do descanso, do, do, do, do, da duração do trabalho, da jornada, acaba sendo um subitem, mas é uma leitura que vale a pena. Começa no artigo 129 da CLT e seguintes. Então, as perguntas de férias elas vão ficar muito restritas à lei. E aqui no tema de férias, a reforma trabalhista colocou a mão ali em muitas situações. Então, vale a pena você dar uma analisada com calma. Tratamos no detalhe, nos nossos cursos teóricos também, o tema de férias. Direito coletivo Direito coletivo foi a essência aí Da reforma trabalhista Nós conhecemos o famoso popular Artigo 611-A da CLT Que diz lá o que o nego... onde o negociado pode prevalecer sobre o legislado, quando eu falo negociado, eu falo em acordo coletivo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, em quais situações vai prevalecer sobre a lei, e aí, o artigo 611A da CLT, que é um artigo boca de prova, é aquele artigo junto com 611B, que né? vai ficar na cômoda ali da sua cabeceira, de cama, para você sempre dar uma lidinha nele, porque ele vai cair, o 611 apresenta 15 situações onde o negociado pode prevalecer sobre o legislado. Ao passo, ao inverso, o 611B também da CLT apresenta situações onde o negociado não pode prevalecer sobre o legislado, onde não pode ter supressão, onde não pode ter redução de direitos. Então, repito, tanto 611A como 611B são os artigos boca de prova. Boca de prova. Boca de prova é artigo que você vai ler até o final. Chegou na hora da prova, do exame de ordem, vai sentar no meio fio na rua e vai pegar esses artigos que eu vou assinar, sempre sinalizando para vocês o que é um artigo boca de prova. Temos outros temas também com uma grande incidência no exame de ordem, mas que não cobram uma grande incidência, mas você tem que ver... Mais um detalhe, né? mais letrinha seca da lei, o primeiro é o tema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Eu recomendo que você destrinche a Lei 8.036 de 90, que é a lei do fundo, em especial o artigo 20, artigo 20 que trata as hipóteses em que o FGTS pode ser levantado, então as hipóteses de levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estão lá no artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Um outro tema também, uma relação empregatícia especial que a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar na sua prova, envolve empregado doméstico. E aí quando eu falo em empregado doméstico, você tem que conhecer o artigo 7 o parágrafo único da Constituição Federal, que alterado pela Emenda Constitucional número 72 2013, assegurou em quase a totalidade os direitos do artigo 7º, que no caput diz para os empregados urbanos e rurais, e só no parágrafo único destina alguns desses direitos, hoje quase na sua totalidade, também para a figura do empregado doméstico. Só a nível de exemplo, empregado doméstico não tinha jornada de trabalho limitada agora, desde 2013, ele tem essa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas o que é muito específico, você tem que passar com calma, com cautela, a gente tem uma aula só sobre isso nos nossos cursos, é em relação à Lei Complementar número 150 de 2015, o grande estatuto aí do empregado doméstico, tem que ser revisado com detalhe. Uma breve leitura da lei garante, pontos, garante um ponto precioso numa questão que traga esse tema. Bom, sendo exame de ordem, eu não descartaria a leitura cautelosa da lei de estágio. A lei de estágio, a lei 11.788, de 2008. Então, nada também, gente, que precise avançar uma leitura para que você consiga resolver qualquer questão que ele envolva lá a lei do estágio. Nunca tem pegadinha, é sempre o clássico mesmo. Aproveitando que eu falei do artigo 7 um parágrafo único, do empregado doméstico, eu sugiro que você faça uma leitura do artigo 7º da CLT. O artigo 7º tem 30 e tantos incisos, ele faz um passeio por todo o direito do trabalho. Ele diz no seu caput são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Então não é um artigo exaustivo, não é um artigo, perdão, taxativo, ele é meramente exemplificativo, mas acredito uma leitura bem detalhada também possa ajudar você no desenvolver de todo o direito do trabalho agora na sua preparação O tema empregador, sujeitos do contrato de trabalho E aí eu faço um recorte muito importante para o tema do empregador Quando você vai estudar empregador, você precisa estudar três pontos centrais O primeiro, grupo econômico, isso não dá para passar, tem que passar por isso o segundo, a sucessão empresarial ou de empresários. E o terceiro ponto, os poderes do empregador. Quando você fala em grupo econômico, a gente tem que lembrar do que sempre existiu, mas ainda cai na prova, que é o grupo econômico vertical ou por subordinação, que é aquela estrutura piramidal, onde você tem uma empresa mãe que controla as demais empresas do grupo. Então, uma empresa mãe controla as demais. Esse grupo econômico, repito, vertical ou por subordinação. Mas agora com o advento da reforma trabalhista, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ele foi alterado e ele trouxe uma inclusão do grupo econômico por horizontal ou por coordenação. Nesse grupo horizontal ou por coordenação, você não tem a forma piramidal, você tem, não tem uma empresa mãe controlando as demais, você tem empresas integradas. E não importa se é um grupo econômico horizontal, vertical, ou se é um grupo econômico horizontal ou por coordenação, o que cai na sua prova é em razão à responsabilidade, que ela é solidária. Isso quer dizer que todas as empresas que representam um grupo econômico respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Vale lembrar, vale recordar, responsabilidade solidária é aquela que não há ordem de preferência. Como eu disse, grupo econômico tem que passar por ele e hoje com um recorte também interessante do parágrafo terceiro incluído pela reforma trabalhista que diz que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Não é só você falar que o João é sócio de diversas empresas. Não, não é a mera identidade de sócios por si só que vai marcar, que vai caracterizar o grupo econômico. É necessário. O interesse integrado dessas empresas, a comunhão de interesses, isso é muito importante para marcar esse grupo econômico, tudo bem? Então você acabaria com os investidores no país. O tema sucessão empresarial, sócio retirante, né, sucessão empresarial ou de empresários, é lembrado o artigo 10, combinado com o artigo 448 da CLT, você tem que lembrar que se há uma sucessão da empresa, né, então entra um novo empregador, os direitos permanecem os mesmos, e esse novo empregador, que é o sucessor, ele vai responder por tudo, pelo passado, pelo presente, pelo futuro, responde por tudo. Já era um entendimento de uma orientação da OJ 261 da SDI 1 do TST, agora estampado no artigo 448A da CLT, pós-reforma trabalhista. Então, o sucedido, via de regra, ele não responde por mais nada, acabou com a sucessão, só o sucessor será responsabilizado. Agora, atentes, se o sucedido só será responsabilizado se ficar comprovada a fraude na sucessão. O legislador reformista ficou muito baseado nesse, nesse tópico de fraude na sucessão para marcar a responsabilidade também do sucedido. Atentem-se ao sócio retirante, Renzete é muita coisa, sim, mas está estruturando. Então, você consegue acertar as questões. O sócio retirante, ele pode ser responsabilizado? Ele até pode. Você tem que ver algumas situações, aí pode virar pegadinha na hora da prova. O sócio retirante, artigo 10A da CLT, ele responde de forma subsidiária, de forma secundária. Se a reclamação trabalhista for ajuizada até dois anos, até, atentem-se, dois anos contados da verbação na sua saída da sociedade. Nesse caso, se a ação for ajuizada, quem vai responder primeiro? A empresa. A empresa responde. Se a empresa não tiver bens, será feita, com certeza, a desconsideração da pessoa jurídica e aí vamos em cima dos, dos bens dos sócios atuais. E aí sim, empresa, nada. Sócios, nada. E só aí vai chegar no sócio retirante. Mas tem que ver o prazo desses dois anos aí. Tudo bem? Tranquilo? Agora, o retirante só responde de forma solidária se mais uma vez ficar comprovada a fraude. Um tema muito importante que vocês precisam passar, até esse te nesses tempos de pandemia a gente falou muito, é em relação ao teletrabalho. Então acho que é um tópico, é um tema que está muito em voga, que pode ser cobrado aí. Então teletrabalho, trabalho à distância, é um tópico importante. E no teletrabalho, pensando bem na Fundação Getúlio Vargas, eu já chamo sua atenção em relação ao artigo 62, inciso 3 da CLT, que diz lá claramente que o empregado que labora em regime de teletrabalho não, te, não está inserido no capítulo destinado à duração do trabalho. Ou seja, esse empregado nunca terá direito às horas extras. Ele não tem limitação de jornada. Tá? Então, esse eu acho que é um ponto importante nessas situações, nesses dias de hoje, pode vir a, pode vir a ser cobrado na sua prova. Trabalho do menor, né? o trabalho do adolescente para quem prefere, esse também é um tema que ele, ele, tem, ele tem uma incidência muito grande nas provas, então pode já teve mais, né? agora não tanto, mas é uma leitura tranquila, o trabalho do menor acho importante. Principalmente saber que eu posso ser empregado, de acordo com a Constituição Federal, a partir dos 16 anos de idade. Eu só não posso com 16, 17 anos trabalhar em horário noturno, atividade insalubre ou perigosa, mas posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz o que pode acontecer a partir dos 14 anos de idade, tá bom? O trabalho da mulher também é um ponto que você tem que dar uma revisada, principalmente as hipóteses de licença maternidade, as hipóteses da estabilidade da gestante, né, que você vê no tema da estabilidade, mas ele faz um reforço aqui. Então, é tópico também que, de vez em quando, a banca coloca lá para gente. Bom, todos esses temas, todos, sem nenhuma exceção, eles já foram gravados, disponibilizados, e eu trato no meu curso, Começando do Zero, Direito do Trabalho, pela plataforma do Aprenda. O Começando do Zero, Direito do Trabalho, ele é um curso voltado tanto para concurso público, para o exame de ordem. Então, eu faço ponto a ponto, um apanhado de todos os pontos, de todos os tópicos. Então, você é meu convidado para já conhecer esse trabalho. É o Começando do Zero, 2020, Direito do Trabalho. É um curso totalmente atualizado, que você tem acesso lá pela plataforma Aprenda. Então, basta digitar aprenda.com.br barra Rogério Renzetti aprenda.com.br e já está lá, acabei de lançar gravando essa aula, um super desconto para vocês nesse curso, começando do zero, direito do trabalho, se eu fosse você eu corria lá, porque vale muito a pena muito bem, então essa, essa foi as impressões, as minhas dicas iniciais, para você segurar os seis pontos em direito do trabalho na primeira fase, e já caminhar depois, só pensar em segunda fase, é pensamento positivo eu assumo com você um compromisso de você fechar, gabaritar trabalho na primeira fase Desde que você faça o dever de casa, que são as nossas aulas, nosso curso, as questões E eu já posso afirmar que eu te espero agora na segunda fase Segunda fase, é claro, segunda fase em trabalho Isso aqui é só o começo, eu te espero do outro lado Sempre avante e nunca, nunca se esqueça do nosso lema Temos um lema? Sim, temos um lema Trabalho não dá trabalho Tchau!